Fala galera, beleza? Estamos vendo aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo pra vocês mais um daily vlog Rapaz, se eu tiver um pouco enferrujado aí pra gravar daily vlog Eu tô um tempinho sem gravar daily vlog Mas rapaziada, finalmente achei um dia bom assim pra gravar, tá ligado? O, aqui em de fica meio lubado E não dá, ou tem muita nuvem, ou, tem, tem, ou só tem sol ou certa é ficar assim, tá ligado rapaziada? Com nuvezinha, pá que daí, que daí não fica tão abafado pra gravar e tão quente, tá ligado? Então por isso que eu prefiro gravar assim No dia, de, é, os deluvos E rapaziada, hoje a gente tá aqui na Praia Bravo Tão almoçando num restaurante ali é bem bom restaurante, eu recomendo bastante Restaurante aqui ó. Restaurante aí, ó, quem quiser comer na uma praia brava, rapaziada eu sei, eu sei que eu tô bastante focado em gameplay, tá ligado, rapaziada? Eu tô curtindo bastante fazendo gameplay E os vlog, como eu falei, precisa ser um, um dia bom pra gravar Não adianta, eu não, não curto muito gravar é, Quando tá nublado ou quando tem muito, muito sol assim Porque o vídeo não sai legal, tá ligado? Pra mim, o, vídeo, o dia tem que ser assim, tá ligado? Com, nu, com pouca nuvem e sol ao mesmo tempo. E é isso aí, rapaziada. Eu comprei o um dedo-bog aí. Tamo junto, tô fazendo um takezinho aí, ó. Não, não tô achando eu tiro pé, mano, mas eu tô dando um jeito aqui pra gravar um takezinho. É isso aí, rapaziada. Segue os takes. Fui.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 Bom rapaziada, eu tô aqui no meu cenário agora, rapaziada, já voltei para casa Galera, aqui era pra ser meu cenário de fato, tá ligado? Como tinha cama aqui, não dava para eu montar, tá ligado? Então, ficava lá na sala, mano, mas ficou muito da hora Comenta aí embaixo o que vocês acharam Aí tem o um bagulho aqui da, da Marvel, o negócio do... Do... Do... Do... do. Eu não sei falar o nome do jogo, mas tá aí na tela pra vocês aí, quem quiser saber, mano. Mano, eu queria fazer uma história... Uma história não. Eu queria fazer um... Comprar esse jogo aí, rapaziada. Vou botar a na tela de pra vocês. É... Porque esse jogo é muito irado, tá ligado? É um jogo baseado em faroeste, tá ligado, rapaziada? Então é muito irado. tipo Tem arma, tem policial, tem... Na verdade, é xerife, tá ligado? E o mapa é tudo isso daí, é bem grande, tá ligado, acho que é maior que o mapa do GTA, tá ligado, então é bem grandinho E aqui tá o Duque, querendo fazer alguma coisa, rapaziada Então galera, ficou bem legal o cenáriozinho assim pra mim fazer as minhas coisas, tá ligado E aqui eu tenho muito mais privacidade se eu quiser agora, por exemplo, montar uma live agora, pegar e montar sem barulho nenhum, tá ligado Só que o problema é que às vezes a internet dá delay, então tipo, quando chove Aqui fica horrível a internet, tá ligado? Não consigo fazer live, não consigo nem mexer, mexer no, no, no, no, na internet direito Porque contra, como tem essas paredes aqui ó, essa parede da internet meio que interfere ali Ô que tá aprontando aí mano? Se fosse a internet, fosse o a mesa fosse aqui rapaziada, ia ser bem melhor a internet ia vir direto de lá né Aí não ia ter problema. Eu não coloquei porque essa mesa aqui tá quase caindo. Se eu botar tudo que eu ali vai cair tudo vai quebrar tudo. Mas é isso aí rapaziada. O vídeo foi esse, não teve muito, muita coisa assim, entregaram, mas foi massa. É, deu para gravar bastante coisa. É, eu gravei no negócio lá da Praia Brava, gravei os um steak lá em Cato... oh, Deus, respirar aí, véio. Gravei os um steak lá em Canto Grande, lá em Mariscal, é Faz faz tempo já um um sol nascendo. É, fui lá, acordei cedo pra ver o sol E acabei levando a GoPro pra filmar vai que Ficou bonito, que ficou bem bonito aí É isso aí já, rapaziada, tamo nessa é, Deixa o like aí, se inscreve no canal também Pra ajudar na divulgação Se você não deixa o like E é isso aí já, rapaziada, tamo junto Comenta aí o que vocês acharam do cenário aí E fui <música>